Na aula de hoje, eu vou ensinar você a fazer o agachamento com um outro exercício, conjugado com outro exercício, que é o exercício de soco. Presta atenção, o agachamento, quando você for fazer o agachamento, você tem que projetar o seu quadril atrás. As pernas, elas têm que estar abertas, afastadas à largura do quadril ou dos ombros para este exercício, porque existem outros tipos de agachamento. Você vai projetar o bumbum atrás, vai agachar, se preocupando que os joelhos não ultrapassem a linha imaginária, que seria a ponta dos dedos dos seus pés. Então você agachou, posiciona ambos os braços, sobe, soco, soco. Agachou, subiu, soco, soco. Mais uma vez, agachou, subiu, soco, soco. Fazendo esse conjugado você está trabalhando tanto membros inferiores como panturrilhas, as suas coxas, você vai estar trabalhando o seu glúteo, o abdômen, braço, ombro e costas, fazendo um único exercício conjugado. Professor, qual seria o tempo indicado para fazer esse tipo de aula? Eu tenho que fazer quantas séries? Não, não existe essa questão de quantas séries ou tempo somente você fazendo treinamento em casa, tendo a liberação do seu médico, aí sim, você vai colocar um cronômetro ali na sua frente e você vai ver quantos, quantos segundos ou minutos você consegue fazer esse movimento. Marcado aquele tempo, você tem uma estimativa, se você consegue fazer esse treinamento, esse, essa aula, esse exercício, em uma hora, em uma hora ou melhor, em um minuto, Hello em 2 minutos, em 30 segundos, em 20 segundos e aí montando a sequência de várias dicas que eu estou passando nessas aulas passo a passo, aí sim entra a hora aula. Aí você pode ter uma hora de aula incluindo este exercício, este treinamento, esta aula como outras que eu venho passando aqui no canal. Gostou demais essa aula? Então se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha, passo a passo para você não errar mais nos seus exercícios em casa. Até nosso próximo encontro!